Desde 2010, a Votorantim Energia está presente aqui no Recôncavo Baiano, trazendo esse programa de melhoria da educação, trazendo o PVE. A partir de 2017, nós fizemos aqui um polo de formação. Isso ajuda principalmente a nivelar o conhecimento e ajuda também a compartilhar experiências. O IPVE é a Parceria Votorantim pela Educação. Ela consiste no apoio a que os índices educacionais dos municípios onde a Votorantim Energia tem participação, onde ela está inserida, para que esses índices sejam melhorados. É um dia para refletir junto com essa dupla gestora, né, os diretores e os coordenadores pedagógicos, sobre o papel do diretor que muitas vezes é, está tão atolado de demandas de infraestrutura, demandas administrativo financeiras, mas um momento para fazer uma pausa e olhar para essa dimensão pedagógica. Com essa parceria nós buscamos realmente qualificar as nossas práticas o programa é todo muito focado em medir os seus resultados, tanto do programa em si, por meio de uma matriz de competências específica do programa, mas também o impacto do programa direto na aprendizagem do aluno. E aí o IDEB é a nossa principal ferramenta de aferição desses resultados. Atingir uma aprendizagem melhor para os nossos alunos, que são os protagonistas né, da educação aqui no município de Cachoeira.